Fala camaradas, finalmente chegamos no quarto boss do evento de natal do DR E se você não se ligou ainda, a gente tá fazendo a cobertura do evento de natal, cara E tá mó da hora Então acompanha os vídeos antigos do canal aí Antigos não, né? Os vídeos dos últimos dias Que o evento de natal do DR tá top Já vai se inscrevendo nesse canal, deixa teu like nesse vídeo Esse quarto boss aí tá mó da hora Chegou um papai noel muito louco E só curte o vídeo aí, véi Fala pessoal, estamos prontos aqui pra ir pro quarto boss, cara Vamos lá, sem enrolação nenhuma. Enfeitando aqui a, na a árvore de Natal. Oxi, um papai noel roqueiro. Não, não, velho. Não, não. E aí, pessoal, qual é? Quem convidou esse engravatado engomadinho para pra festa? Cyber Noel. Oi, precisamos de... Cuidado com o que fala, Cyber Noel. E vocês, amigos, fiquem de olho em seus bolsos. Só para garantir que não sejam roubados mesmo. Precisamos de informações sobre... Vá se ferrar, vou cair fora. Quem quiser curtir comigo no palco, vejo vocês no show. Cavernas, o que foi? O que mais podemos fazer? Vamos ao show e tentaremos falar com ele de novo. Camaradas, comerciante, acho melhor você ficar aqui. Bora lá no show do Cicurno. Cyber Noel. A toca. Onde é? É aqui perto, bora lá. Estamos aqui topados de benefícios, tá? Oh, para de benefício. Deixa eu fechar esse chat aqui, que tá atrapalhando a tela. Nossa, que demora, hein? Noel das Cavernas nos guia, mas num determinado ponto vemos que está indo em direção ao provão de música e encontramos o pau. Cyber Noel está pulando nele. Que? Para nossa surpresa, na multidão barulhenta tem uma pessoa da gangue de péus níquel. Ô oh, louco! Chegamos lá. Quando a música estava terminando e Cyber Noel cai do palco direto em nossos braços. Caralho, que viagem, velho. Vocês vieram. Samurai, temos uma cidade para queimar. Poxa, como assim? Primeira bebedeira dele tem que passar. Agora eu vou, camarada, trago um pouco de água para ele. Ai, cara, que chatice. O cara tá loucão, tem que passar a ressaca do cara. Noel das Cavernas dá um tapinha nas costas de Cyber Noel com simpatia enquanto ele se inclina sobre uma lata de lixo. Agora o cara tá vomitando as tripas. Nossa, obrigadão. Então o que houve? Conte a ele sobre Pels Níquel. Ah, é por isso que vocês estão aqui? A maldita corporação está tirando os presentes das pessoas comuns. Então eu me conectei às plataformas de uns mercenários enquanto festejavam. Vamos nessa, temos que quebrar o gelo deles. Quê? Por que é que o detonado aqui sou eu e é você que está demorando a entender? Quer ou não quer as informações sobre a super Eu sei onde encontrar. Vamos pra lá. Nossa, então o cara já pegou as informações do negócio, bicho. Ele tem as dog tags, tá ligado? Ele já foi do exército, então. Continuando aqui a missão do, do Cyber Noel. Estou no local. O prédio é feito de gelo, a porta é extremamente lisa e forte. Não tem nenhum vãozinho sequer, entre a porta e o batente. Não tem como entrar sem explosivos. Bora lá, explodir. Antes de eu poder anexar o explosivo, a porta se abre. Que tipo de hacker entra pela frente? Eu hackeei a backdoor e entrei faz um tempo. Vamos, temos muito trabalho a fazer. Você abre a porta da sala de controle enquanto eu preparo algo para o rack principal. Está parecendo a deus? Além das paredes de gelo, há uma sala comum com alguns móveis e outra porta à frente à entrada. Cyber Noel conecta uma caixa com botões a um disjuntor na parede e mexe nela. Eu vou até a mesa. Debaixo da mesa há papéis com diagramas malucos e uma jarra. No fundo do pote encontram-se as duas últimas balas, azul e vermelha. Vamos, vamos comer a Red Peel. Né? Bora vir aqui o Red Pill, Espírito de Natal. Debaixo da mesa há papéis com diagramas malucos e uma jarra. No fundo do pote encontro se as duas últimas balas, azul e vermelha. E eu comi a vermelha e ganhei Espírito de Natal. Os meninos Red Pill vão à loucura agora. Voltamos aqui para a sala principal, né? Então vamos agora na prateleira. A gangue guarda as armas aqui. Que belo achado. Achamos uma arma quebrada e 10 munições. Que bosta. Então agora vamos até a porta Ao lado da porta há um painel com botões Acima do painel há uma instrução Digite a sequência correta Então a gente tem que digitar a sequência correta, cara Cara, vamos tentar ir pela ordem alfabética? Eu acho que é esse aqui Depois de um ruído escritente desagradável Os botões voltam às posições originais Então não é Talvez seja esse aqui Cara, não era, não era, velho. Vamos chamar o Cyber Noel. Você ainda não arrancou esse lixo? Olha debaixo da mesa, esses idiotas escreveram o código embaixo dela. Debaixo da mesa, papéis com diagramas malucos e umas da jarras. No fundo do poste encontram-se as duas últimas balas, a azul e a vermelha. Não tinha essa opção. É 97 a 1 c 55 então, bora lá. É 97A1C55. Um a fechadura da porta fez um clique. Fui eu que fiz isso. Caralho! Cyber Noel, o caminho está livre. Perfeito. Agora pegue esse fio. Puxa até a próxima sala. E conecte-o à caixa de metal. Há um telefone lá também. Vou ligar quando tudo estiver pronto. Atenda. E é isso. É que eu não. Escute, eu adorarei de bater um papo, mas o pessoal da corporação vai aparecer a qualquer momento e acabar com a gente num instante. Agora vá. A sala é pequena e mal iluminada. De fato, há uma caixa de metal sobre a mesa e em algum lugar no escuro, em uma cômoda, um telefone. Conecte-se o fio. O telefone toca. <risos> Oxê! Como assim? O que está acontecendo aqui? Eu sou o Papai Noel. Eu tenho um aliado. Eu vou ter que lutar contra o Cyber Noel, o Noel das Cavernas O Comerciante Noel e o São Noel Ah, tá Mano Eu posso me mover até dois quadros de distância Então eu vou ficar parado O que tá acontecendo aqui, velho? Eu não tô entendendo porra nenhuma Mas porra nenhuma mesmo Ih, os bichos estão... Olha os bichos vindo aqui. Olha os bichos vindo. Vamos tentar vir pra cá. Cacete, deu ruim. Ainda o Noel das cavernas, ele ataca a distância, cara. Isso não vai ser nada legal. Mas não vai mesmo. Olha só, eles estão atacando a distância. Ai, caralho. Pegou ele? Pegou. Hum... Nossa que é isso? Eu virei o pé os níquel que é isso, velho. O que é que isso faz? A loucura, loucura leve Gasta 4 Então esse aqui gasta 1 um. Bora ver Não, ele gasta 1 um. Ah, peguei pra mim, hein? Peguei o, o, o Noel das cavernas pra mim Agora eu venho aqui eu Vou dar uma loucura neve. Não, não vou dar loucura leve nada, não Vamos usar o lança-chamas aqui nesse. Ah, não deu dano nenhum, cara. Poxa, já tô morrendo também. Mano, que batalha maluca é essa? O que tá acontecendo aqui? Ó, loucura leve nesse porno. E bora ver. Não, por que, que ele me bateu se eu deixei ele loucão? Meu Deus, velho. Não tem como ganhar esse aqui, não. Ai, papai, perdemos. Hum, o, o bagulho aqui não tá bonito. Cara, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, velho. Mano, dá pra gente usar a loucura? Não dá. Então, vamos ficar aqui tranquilo, de boa, esperar eles encostarem. Eu acho que o negócio é usar a loucura e, e se esconder, velho. Ó, oh, o Noel aqui já tá chegando, velho. Que cara chato. Não dá pra usar a loucura ainda. Então, tentar correr mais uma vez. Ficar longe dele. Ai, apanhamos, hein. Hum, morri. O que, que tá acontecendo, mano? poxa agora nós viramos o, o boneco das neves, o loucaço. Ainda bem que ele tem uma minigun. Oh, ah não, que minigun bosta é essa, cara? O que, que tá acontecendo aqui nesse jogo, tio? Olha isso. Eu vou morrer. Matamos um, pelo menos. Era pra eu ter me movido, hein, velho? Ainda bem que deu bom um aqui. Caralho, que bicho lazarento, hein? Olha a quantidade que ele bateu. Vamos aqui, a queima-roupa. Não, velho. Não vai dar pra matar o ursão. Não vai dar pra matar ele. Bom. Ficou com 23 de vida. Podia ter morrido, hein? Hum, pelo menos não é em mim que ele tá batendo. 2 de HP... 2 é, de PA para usar o fuzil. Muito bom. Vou vir pra cá. E vou encerrar. Com sorte, o, o Cyber Noel morre fácil. Eu vou usar esse aqui. Tomara que ele Ó, oh, ficou atordoado, hein? Boa. E agora? Beleza, cara. Conseguimos, hein? Conseguimos, matamos o Cyber Noel. Vitória. que é isso? que é isso, cara? Era um jogo? Boas-vindas ao mundo real. Baixei todas as informações. Vamos saltar. Vamos, amigão. Circulando, siga-me. Cara, que... Viagem do caralho, velho. Cyber Noel. Bora lá! Eles fizeram uma arma que suga a magia do natal. Pels Nickel já não precisa mais queimar presentes em folgueiras. Basta apontar esta arma para eles e sugar toda a magia da festa. Ele pode fazer isso em uma escala industrial, em escala global. Que terrível! Tudo que construímos será usado para aumentar o poder de Péus Nickel. Eu enfiaria essa indústria toda no seu. <risos> Pare com isso. Como paramos com isso? A arma funciona com magia. Se conseguirmos hackeá-las, sem problemas. Mas quanto ao que fazer com essa magia do Natal, sei lá. Apesar que eu conheço um mago. Isso. Quem? Eu aprendi muito com ele. Quando era mais novo. Se conseguirmos trazê-lo aqui, dá para fazermos alguma coisa. E aí? Pronto para fazer um vudu e colocar essa decoração na árvore? Ah não, mano. Não. Não O quarto boss foi essa palhaçada Eu não acredito, cara O quarto boss foi essa palhaçada Ah oh, não, cara Caralho, tio Vamos precisar de 150 para chamar o cajado do Papai Noel Cara Esse evento começou tão bom E começou a ficar tão ruim assim Do nada Olha os bônus que eu coloquei. Alcance de tiro, calor picante, espírito de natal, ligeirinho, treinamento, tática. Botei até voo mágico. Mano. Mano, e, e essa batalha não rendeu nada de legal? Mano, eu botei todos esses bônus e a batalha não rendeu nada. Foi só uma loucura que o tempo todo a gente olhava e falava que porra é essa? Tô triste, cara. Triste, triste, triste. Manos. Vocês viram que eu fiquei meio decepcionado assim, com o um quarto boys né? Só que, na verdade, não foi uma decepção. Eu tava com a expectativa de que ia ser uma batalha muito louca assim, com o meu próprio personagem. Mas parando pra pensar, cara, os desenvolvedores foram muito genial, velho. Uma batalha no mundo de realidade virtual, cara. Nesse, dentro de um jogo, cara, que doideira. A parada assim, meio Matrix, tá ligado? E se você parar para pensar, a batalha até que foi da hora. Porque nenhuma daquelas habilidades ali A gente tava familiarizado Inclusive a gente pegou os vilões Que doideira, a gente jogou do lado dos vilões, cara Os diálogos também do Papai Noel cibernético Nossa, tava muito da hora Eu particularmente gostei do quarto boss Não foi difícil, mas eu gostei Então o desenrolar dessa história a gente vai ver no próximo vídeo A gente vai atrás do cajado do Papai Noel Nosso amigo impostor aí Gosta desse negócio aí de cajado Enfim até o próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo.